Vamos falar um pouco sobre as objeções que o pessoal tem com relação à implementação de um programa de melhorias contínuas, mentoria ou até mesmo uma consultoria. Bom, uma outra uh, objeção que o pessoal uh, tem é que não tem pessoal qualificado. Veja, de novo, eu com esses vídeos e você junto... Né? nós vamos ajudar o seu pessoal e eu procuro trazer sempre uma linguagem muito simples e prática então é, não é para, como a gente falou no primeiro, burocracia quem faz a burocracia é o ser humano vamos procurar usar aquela técnica ou aquela ferramenta que seja mais adequada para o teu negócio e que ajude a qualificar o teu pessoal então é, com os vídeos vai ficar mais fácil a qualificação do seu pessoal tem outros que eu acho interessante o comentário é que eles vão perder o. Assim, ah, Bruno, vou perder o controle do meu negócio. Também eu não concordo. Você vai estar o tempo todo no controle, porque é você que vai determinar o ritmo das coisas, você é que vai determinar por onde que você quer começar. Então, você não vai perder o controle do seu negócio e nem vai passar o teu negócio para as mãos de uma outra pessoa, seja ele um, um consultor ou um mentor. É você que vai estar no comando sempre Um outro questionamento que o pessoal às vezes comenta é... Ah, Bruno, eu tenho sócios e às vezes a gente discorda muito. Veja, discordar às vezes é, é bom, porque é, na hora que às vezes a gente tem uma dúvida, que a gente discorda, é o momento para a gente poder estar tá esclarecendo as ideias. Né? Agora, mas o importante é você ver qual é o destino que você quer dar para o teu negócio? Qual é o futuro da sua empresa? O que, que é mais importante? É ficar com a briga de sócios ou realmente continuar com o negócio prosperar e vocês continuarem é, firmes e garantirem o futuro é, da empresa dentro do mercado? Então é um negócio que vale a pena pensar bem é, sobre isso. Nós temos mais vídeos para te ajudar. Basta clicar aqui. Agora não se esqueça também de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Até a próxima!